Nós somos advogadas, meu nome é Tatiana eu já conheço o trabalho da professora Rita há algum tempo. Comecei a fazer os cursos dela na modalidade online em 2020. Tive o prazer de conhecer e continuar seguindo os passos dela, tanto que hoje também sou professora de direito eleitoral. Eu me chamo Mariana, eu conheci a professora Rita através da modalidade online, meio à pandemia e me apaixonei e nós fazemos parte do eleitoral com elas. Eu me chamo Luísa, sou advogada e tenho bacharelado em Relações Internacionais. Eu faço parte do eleitoral com ela, junto com a Tatiana e a Mariana e essa é a minha primeira vez no curso da professora Rita. Porém, eu já conhecia é, é, da sua fama é, no ramo de prestação de contas eleitorais e é um prazer estar hoje conhecendo e fazendo parte desse curso é, principalmente por ela representar uma figura feminina nesse mundo a, a eleitoral que ainda é dominado por homens. E esse é o objetivo do eleitoral com elas, trazer as mulheres também é, para, é, não só no, na parte do direito, mas na prestação de contas, é, para o mundo eleitoral. A importância do curso da professora Rita está na forma clara, ela passa o conteúdo desmistificando todos os pontos do que é uma prestação de contas. Ela traça uma linha do tempo dentro da legislação, tornando mais acessível a todos os operadores do direito e da contabilidade dentro do processo eleitoral.